Nesse vídeo você vai conhecer a relação dos italianos com os horários e com a pontualidade. Nesse quesito são bem parecidos com os brasileiros. E já vai deixando o seu like se você gosta de aprender italiano de forma natural e prazerosa. Quando o italiano diz fra un attimo, ele quer dizer fra quinze minuti. Quando ele diz sono a cinque minuti dali, ele quer dizer sarò lì fra un'ora. Quando ele diz sto arrivando ele quer dizer, sou na casa, me sono apenas velhado. E quando ele diz, sou dietro all'angolo, ele quer dizer, sou na a casa, mi estou scegliendo i vestiti. Tudo isso não passa de uma brincadeira, com aquele pontinho, aquela pontinha de verdade. Quem aí se identifica, escreva aqui nos comentários. Mas a questão aqui hoje, nesse vídeo, com esse vídeo, é falar sobre a língua italiana. Então, nós vimos, vamos dar uma repassada aí nessas frases que podem ser úteis, né? Então, vamos lá. Tra um attimo. Fra quindici minuti. Tra e fra são exatamente a mesma coisa. Querem dizer daqui a tra ou fra. Sono a cinco minutos dali. Saroli e hora. Estou arrivando. Sono dietro all'angolo. Sono a casa. Se não der um print, assista novamente. Dê um print ou salve esse post. E continue aqui. Assista os outros vídeos.